Seu? Sebastião. Sebastião O que que você está fazendo aí, seu Sebastião? está preparando um canteiro aqui Para plantar alface Ah e, a e, muda a... tá até ali, ó. e essa ferramenta aí? Ergue essa ela é para me Essa ferramenta aqui é para fazer as covas Onde vai ser plantado. Ergue ela para me ver como é que é Ah, as mudinhas estão aqui é. Então ela é só ah. assim, ó Elas são colocadas no. Que a gente o senhor já tira. fez o buraquinho com aquela ferramenta já. lá? Olha, essa já está plantada. Olha só. Olha que facilidade, gente. e já vai fazendo os buraquinhos na frente e depois vem plantando. Nós Essas estamos aqui, aqui na cidade tá de plantada. Limeira, São Paulo. É essa horta aqui fica do lado de um postinho de saúde no terreno do postinho, né? Isso é da prefeitura. O da, da prefeitura. É da prefeitura o aí, ó, tá plantado. Assim, assim. Olha lá, já tá plantado, tá vendo? É isso aí. Ó. Aí a gente, quando a gente vai fazer Que a gente tem mais assim, ó. Aí a gente faz o seguinte: pego, como já tá aberto Os buracos, hum. aqui, não tá assim. Ó. Só joga dentro, olha? Isso, só depois que tem que apertar com a mãozinha. Pegou o jeito já, né? É, mas trabalhou com isso direto. Quanto tempo já o senhor está com o seu Ayrton? É, faz bastante tempo já. Né? Faz, né? Ah, essas aqui já tudo tá plantado né? já, ó. Faltou um aqui. Faltou, né? E para preparar a terra, o que, que o senhor colocou aí? Só esterco de.. só esterco de animal mesmo. Não tem adubo não. Ah, ele falou baixo, gente, mas é esterco de animal. Tá passando carro aqui, não dá para ouvir direito. é só, só esterco de animal, não tem adubo, não tem nada. Só o só esterco mesmo. Só o esterco. Hum, interessante. Aí tem que preparar o solo também, tem que cavar fundo. 10 centímetros. Fofá, uma... né? Fofar, e tem que irrigar. Irrigar ele. É só isso. Sim. E como que funciona a horta? Não, a horta aqui é como funciona só se eu aí tu que sabe, que é o tipo de uma horta comunitária. Ah sim. Mas daí é vendida as coisas. Quando a pessoa. Quando a pessoa, às vezes a pessoa tem. Dois reais, leva dois pés de alface Quando não tem, leva também a Leva também, coisa. né? Ah, tem, tem a mão de obra da gente né Sim. Tudo assim, mas Não é cobrado nada não É uma horta comunitária E aí vocês aceitam doação também? Aceita doação Aí é com o seu Ayrton Sim, né? é com o seu Ayrton Aí entendi. o postinho mesmo aqui tem uma caixinha ali e se a pessoa pegar alguma coisa, quer depositar alguma coisa, deposita ali. Não Entendi. Tá certo então. E agora eu quero que o senhor mostre lá pra mim aquela ferramenta lá. Essa ferramenta é uma ferramenta simples. É de então, madeira. é simples, mas ela é funcional, né? É. Ergue é ela. O que o senhor colocou embaixo? Ah, um, aquela um... Ela tem esse estúdio aqui, ó. É Nossa. de madeira também. É pontudo. Isso aqui é só para perfurar na profundidade onde vai a muda. Entendi. É uma ferramenta simples, não tem nada de... Mas é, é funcional, é importante que ela funcione, não, né? É, isso é, porque se a gente fosse abrir buraquinho por buraquinho... É, e ela... ia ficar com o joelho tudo cheio de terra, <risos> né? É. Tinha que abaixar, é, a coluna entendi. já ia doer. É. E, e assim... se fosse maior esse cabo aí, era melhor, não era? Eu não acho que não. Porque aí não tem força, né? Não. Porque, na verdade, o que a gente vai usar força aqui é aqui, que eu tenho, ó. Ah! Aqui pra afundar, a terra tá fofa. Já... O canteiro já foi movido, né? Já foi uhum. movido a terra, com o esterno, tudo. Aí, ó, tirou a ferramenta, ó. Aí já ficou os buraquinhos. Você sabe mais ou menos a distância, né? A distância que a gente usa é essa daqui, ó. De uma planta para outra. Ah, é da própria madeira. É da própria madeira disso aqui. E a distância que vai ficar muda de uma para outra. Entendi. Não, aí, ó. Então tá bom. E o que que tem aí aqui na horta assim de.. Não, Agora? Aqui... Porque tem pouca coisa, né? Tem, aqui tem pouca. Esse aqui é quatro é... chinês. É... Cinco, entre o chinês deixa eu mostrar de perto aqui está a ruda é aqui é o como é que fala? esqueci o nome eu também esqueci. É, erva doce é, erva doce isso aqui... aqui é o quinto chinês é, eu conheço por japonês né? um fala chinês, outro fala é, chinês. É, é de lá né? daqueles lado lá né? É, é de outros países lá tem é, a a, a... Opa! Aquele ali é citronela ou, ou é capim-santo? Se... Aquele é o capim-santo. Capim-santo, né? Que parece, né? Aqui tem um pouco de cebolinha. Cebolinha. Tem um pé de fumo aqui, uns pés de fumo. É, e um... mais canteiro preparado, o né? pé de fumo aqui é usada a folha dele, quando ela tá assim, ó, no chão assim. Hum. É usada pra combater o pulgão. Sim. Coloca de molho no... dentro da água, depois para para bater cubo, o fogão Das verduras, né? É. Sim. A ruda Aqui a.. Isso aqui é um pé de salsa que ficou.. Até engrossou aqui, hein? Quase tá. virou árvore. Tem, é, é, é, é. <risos> Aquilo é couve ou é repolho? Não, aquilo é couve. Tá ficando bonito, hein? Tá. Tá. <risos> Vocês dois que estão aí.. Ali... Ah, tá filmando. Tô filmando, bom dia. Dia, olha que coisa linda que tá É, ó, já começou a plantar ali, tá, vai ficar bom. Vai. Tem bastante pé do, do alecrim. Alecrim, né? Aqui a Isso aqui é a hortelã. Hortelã? Hortelã, isso é. aqui é o aranto, né? É. Aranto. Aqui é o isso aqui é o boldo. Não, não é. Esse não aqui é? é aquele hortelão grande. Ah, hortelãozão. É. Esse aqui também foi cortado. Esse aqui também é hortelão, esse aqui, ó. Isso hum. aí não é menta? Não, é, pois você é a menta, mas tem o cheiro de. É. Eu acho que é a menta, esse aqui, é. né? É. Parece. ele foi roçado, ficava estava muito alto. Tem esse um aqui, ó. Engraçado. Tem um cheiro de poejo junto. É. Acho que tinha poejo aí junto, não tem? O senhor tá com um garrancho no pé aí, ó. <risos> Ali que é poejo, né? Esse aqui é o poejo. Esse ah, aqui. Deixa eu mostrar de perto, né? porque tem uns matinhos junto né? Então esse aqui, é o... ó. Esse aqui é o poejo. Olha, tem uns pés de goiaba aqui. Essa goiaba é boa, hein? Aquele maracujá do mato quer dizer maracujá doce essa de, fora de fora. Hum. Bom, depois que plantar todas as mudas vai ficar bom, gente. Porque tem muito canteiro. Essa daqui é aquela lá, ó. Como que é? Aquela que é amarga pra caramba lá. que não, não. Não, não? Oi! Mas, Mas é isso aí, gente, ó. Pronto, depois de plantado, Esse... eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês. O senhor quer ir lá atender ela, seu Sebastião? Isso aqui é um pé de nucos, isso aqui. Aqui um pé de babosa. Já? O melão de São Caetano. Melhor a fruta. Ah. Cuidado que aqui tem a tem Tá. Tem, eu já vou já atender a senhora. Ó tem maduro aqui ó. Espera só um pouquinho. Ah tá maduro. Pode Boa. ir lá atender ela. Bora. Daquele aqui não vai reformar Isso aqui eu não dá uma reformada mesmo que isso aqui é novo. Entendi. Mas tá bom. Já valeu então, pelo. Eu entro, mas tá assim, ó, porque não vem a Você Esse um só pra tirar a semente. Tirar a semente, entendi. Tem então, o álcool poró, esse aí é álcool poró, aqui. Esse aqui, né? É. Esse aqui, ó. Foi mudado. Esse aqui é alho poró. Isso hum. aí é aquela pimenta, aquela pimenta que fala cambucim. Entendi. Depois Cebolinha aqui na, nos canos. Ali, ó. Novinha, aquela cebolinha lá está nova entendi. Tá, eu estou aqui, ó, na frente. Isso aqui a gente usa, eu já falei que a já gente Já falou, Para é. combater pulgão, para não usar, para não usar inseticida essas coisas. entendi. Essa Mas tá bom. Depois que tiver pronto, eu tiver tudo plantado, plantadinho, aí eu quero mostrar, tá bom? Uhum. Então, por enquanto muito obrigada, seus, oh, seus Sebastião. Tenha um bom dia é, em todos os sentidos, dia de trabalho, dia de, ah, sim, de vida, de mais. diversão. O que a gente mais necessita. É, e Deus abençoe o senhor. Amém. Tá bom, até mais então. Até mais. É isso aí, menina, gente. Vindo, pô, tá certo. Ferramenta de aqui nossa é a inchada, rastelo. Ferramenta primitiva, né? É, primitiva. <risos> tá certo. Só o rastelo, inchado, quando tem mato e outros mato que tem por aí. é Colocar uma luvinha e arrancar o mato na mão, porque senão você acaba acabando com a. Verdade. Ah. Tá então, um dia lindo. Tá. O sol tá tá vindo Esse ali, tomate, aqui, tomate cereja. tomatinho cereja né, eu, eu mostrei um ali, aqui tem aqui ó, tem mesmo, tem mesmo, então vou terminar aqui ó, mostrando para vocês o tomatinho gente. Bom dia pessoal, Estou aqui de volta na horta do seu Ailton. Já no outro dia. Hoje ele está aqui. Bom dia, seu Ailton. Bom dia. <risos> Hoje ele trouxe mais mudinha. O que, que é isso aí, aí é, Manjericão. Ah, um manjericão. Man man manjericão. É, mudinha. Pequenininha. Uma bundinha de pimenta. Ah, sim. Para um pouquinho a, sal, vida. a vida. <risos> e o. É, seu Sebastião, né? Isso. Está aqui, ó já molhou as plantas, já, já fez o trabalho sim, dele trabalho. hoje, vai continuar plantando senhor Ayrton? sim, vamos continuar replantando, né? agora uhum. estamos... e Os eu dias... posso ver lá? Pode, dar uma... pode pode, ver, estamos plantando aí, se você mais que é a, a, a, a de alface e uh, rúcula, rúcula, né? ah rúcula. sim Aqui, a metade da aqui, aqui é a rúcula. Aqui? Aqui é a rúcula. É, a rúcula. É. Adeus. Hortelã. mostrei ontem. A rúcula. A rúcula é aqui. É, aqui. esses dois canteiros é Tem uma alface em... americana e a está misturado, ou está separado. A crespa, as canteiras separadas ah, essa aqui é qual? Não dá, pra ser, eu não sei. essa aqui é a crespa. Ah. E essa daqui é a americana. Ah. Uma pequena diferencinha muito. Para mim parece que é tudo igual. É bem, é bem pouca a diferença, né? Ah, sim. Só que, ela vai aí formando, tem um restinho, Aí a gente vê a diferença, né? A diferença. E tem os demais canteiros aqui para Que está preparado, preparado, né? Para replantar também. As mudas certo. já estão Vai dar, né, senhor Sebastião? As mudas vão dar para plantar. O que, que tem mais para plantar, mudas seu aí? Aqui, seu Aí, porque já foi tudo plantado, né? Olha lá, o João de Barro, pegando um barrinho tá. lá para então, fazer o ninho. Então no caso vai precisar, né? Eu trouxe 800 mudas, vai. Um, então, dois, quatro, três, quatro, quatro cinco, seis, vai mais. Mais, mais é. 1.200 mudas de é, e a é, a média passa. de quantas mudas por canteiro aqui? É, a média de 200. Ah, é? É, 180-200 mudas. Entendi. Sim. O canteiro é bem grande, né? É. Aquele lá também é do Alpasso que não deu pra plantar aqui. Entendi, aqui lá é lá é. Daquela... Ah, e plantou lá aquele cantinho. Isso. Deixa eu ver lá se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá certo. E onde estão as outras mudas? Ou vai chegar não, ainda? As mudas que estavam aí já foi plantadas não, todas. Não, as que vai plantar aqui não chegou ainda. Não. Ai, só... agora na terça-feira. O... Ah, entendi Madalena. isso aí. Na semana, eu peço agora, eu na... na terça Na próxima... entendi. terça uhum. Entendi. Então tá. A semana que vem eu passo aqui de novo para ver tá, o, restante o restante plantado. É o restante plantado. Provavelmente é. a gente vai... Aqui é 800 mudas. A gente vai ver se ficar, pegar uma outras outras qualidades de, de tá. verduras também. Pra, tá bom. É, é alface, e é bom plantar um pouco na semana, um pouco na outra, para equilibrar, equilibrar, né? Equilibrar se não cresce tudo de uma vez, né? Se não <risos> tem que colher tudo de uma, uma vez. É verdade. É. Eu vi falar que é bom dar até uns 15 dias, até né? Até uns 15 dias. O correto é. seria a média de 15 dias. É, Tá bom, então. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Deixa o seu like, compartilha. Aqui, ó, seu Ayrton, nosso amigo. Compartilha pra, pra ajudar a gente e pra ajudar aqui seu Ayrton. Ok. Tá bom, bom, seu Ayrton? Tenha um bom dia. Pra... Bom trabalho, senhor. Pra vocês também, tá? Seu Sebastião, bom trabalho pro senhor. Obrigado, vamos. eu tenho um bom dia. É o poejo aí, a, a hortelã também, já está tudo brotando, o me foi feito a conta. Você pode Foi o poejo, você pode tirar uma mudinha. Vai precisar? Ok, acabou o esteco que vai vir, estevão. Ah, obrigado. sim. Tô vendo que aqui a lagarta pegou, né? É. Olha, ainda tem lagarta aqui, gente, ó. Olha só. Que coisa. O senhor não passa água de fumo? Tem ali, mas tem que coar. Tem que coar, né? Entendi. o é que eu vejo falar que é muito bom. Isso aqui é couve ou repolho? É couve. Olha, eu como aquelas couve. Olha, a gente vê os cocôzinhos dela embaixo, né? É. Tá bom. É eu passei... O produto que o senhor passou é aquele branco ali ou não? Não, aquele ali é cal. Ah, é cal. Pra que que serve a é cal? O cal ali é para ver se elimina um pouco os caramujos que se comem as plantas. Se ah, eu escutei o seu Ayrton falar. Mas parece que ele falou que ela enfraquece a, a terra, né? Depois ele tem que aplicar outra coisa, o esterco. Calcário. Cal, calcário. Para corrigir o pH. É para poder assim a terra. Sim, entendi. O assim, calcário e outra coisa que a gente coloca é a ureia. Ah, o senhor fala baixinho. <risos> eu falo baixinho. Aí a, a ureia dá uma alimentação na planta. Ah, dá uma ribada? Dá. <risos> Essa semana aqui para chegar mais. Chegar é mais muda aqui pra gente plantar aqui, corrigir é. porque tem. Seu Ayrton falou que vai chegar esterco também, né? Também, aqui lá no lado dos idóvos aqui tá. Sim. Faltando. Aqui tá sem, aqui tá sem, esses aqui tá estercado. Ó. ó, esperando só as mudinhas. Só as mudinhas. Esse aqui tá tudo aqui também tudo. estercado ali, né? É. Tudo esperando e a cebolinha tá bem bonita, né? Aqui foi o canteiro novo que foi plantado ali, ó que foi mudado do. tirado do canteiro. Ah, grande. sim, deixa eu passar por aqui. Não tem problema, eu gosto. Arruda E já tá crescendo, né? Brotando. Então tá. A terra aqui tá tudo estentada já, só vinha as mudinhas, aí ó. Tá bem fofinha, né? Tá. Só esperando as mudinhas. Já já tirou uma foto desses melão aqui né? não? deixa eu mostrar esses melão aqui. Como que chama esse melão aqui? o melão São Caetano, só que esse aqui é do grande, eu não sei. Lá, ah, ele é diferente? Engraçado, né? Primeira vez que eu já tinha visto ele, primeira vez que eu vi, eu falei: Nossa, esse negócio parece estar tá deformado, parece é uma doença, não, mas não, não é, é, né? Ele é assim é. mesmo. Ali é. dentro eu outro. Eu que que madura, mas ele, ele, ele é estranho, mas ele, ele é bonito. Olha o pé de pimenta aqui, de aqui, aqui, tem umas três mudinhas aí, né? Nossa, tem que tomar cuidado para não arrancar aí Porque mistura com o mato aí Isso, que é de babosa Isso aqui é inhame, ó Isso aqui é inhame? É Mas é aquele... Aquele golcará. Ah, sim Tem um que é o... Que é de rama assim Que é o caramuela, o senhor conhece? Conheço é. Parece uma moela é. Esse aqui é alecrim Quanto é. mais aí? Tem muita alecrim aqui, viu? É. Também, então, alecrim é aqui, ó. O... Não, isso esse... aí. Qual? que o senhor tá falando? Esse? É. Não, isso aqui não é alecrim? Não, é ale... o. É um... um... O senhor tá confundindo. Eu não tô conhecendo a folhinha. Esse também é? É todos iguais. Alecrim é né? esse aí. Poejo não. Poejo é pequenininho Não, o poejo é bom. É. Isso aqui é alecrim, né? Não, a alecrim é esse, seu Sebastião. Aqui, ó. Olha o cheiro. Manjericão. Ah, ah sim! Manjericão! Buscou aí na cabeça até, até achar, né? É. Tá certo Isso aqui é a... A menta? Menta Foi podada E lá, essa da, esse daqui do meio? Eu não sei É... Não sei se é, é terramicina, alguma coisa assim Quem souber, deixa aí nos comentários Eu não sei É igual, né? Esse aqui é igual, né, ó Está misturada aqui, a menta com ele. Eu, eu já ouvi falar o nome, mas já esqueci. Qual o poejo tá aqui, ó. Nossa, minha mão tá um cheiro de arruda com, com alecrim. Você... Cheiro de arruda com alecrim. Ah, o Eu joguei água aqui Aqui tem a rua. Aqui tem o poejo, ó. Aqui o poejo. pequenininho, Aqui, ó. Essa florinha miudinha aqui, ó. Ainda onde tá tarde eu trabalhar, a mulher é precisou fazer remédio. Pé de goiaba. Aqui tinha bastante. Hortelã também, né? Hortelã tem. Os lados aqui pra cá tem hortelã, aqui no meio tem. Também. Tem né? Tem um o aí. É que mistura, eles vão enramando, né? Vai misturando, é. né? E a gente tem que, ir, vai mexendo, tem que ter cuidado para não, não tirar. Não arrancar tudo, né? Não, porque nasce os matos no meio, igual esse aqui, ó. Tem aí tem que arrancar na mão, né? É pra tem, não, não arrancar. Não, tem que ser na mão. Tá certo, esse aqui é um almeirão super gostoso. Ama esse almeirão aqui. E é isso aí, gente. cada dia mais tá ficando mais linda a horta. O Esposo tá bem, graças a Deus, tá lá se preparando para ir trabalhar. E eu vou ali fazer um pouco de exercício para começar o dia de trabalho. Tá bom, seu Sebastião? Tá bom. Tenha um bom dia de trabalho também. Muito obrigada. Obrigado eu.